Já vamos, já vamos, já estamos, vamos. Espera aí. Tá. Robin? Robin? Robin? Ok, ok. Uh, já dei à Cris. Qual? Manuela Marques. Manuela Marques. Manuela. Uau! Oh. Ah Robin. Estou aqui, Robin. Estou, estava a ouvir-me. Você esperou não sei quantos anos para ter uma orientação particular, quantas vezes? Eu agora ouvi o concordes, Robin. Eu disse, há quantos anos você vem pedindo uma orientação particular e no outro dia, no curso, eu dei umas dicas para você, mas não foi um show. Sim, sim, sim, não, não não foi. Nem, nem sei que lhe diga, Robin. Olha, não sei, agradeço-lhe, agradeço, agradeço a... Não sei, não sei que lhe diga. O que é que você oh, sente? Minha Sim, a, minha questão, a minha questão neste momento é mesmo a de, de agora há dias da a minha perna o meu quadril direito não não anda bem, pronto, não. Pois. Olha, uma coisa, Manela, o que é que você sente quando vê um, algo cair de uma árvore? Uma parte da árvore, tipo uma folha, uma semente, uma fruta, etc. O que é que sente cada uma dessas coisas? Pode ser igual ou diferente? A sensação? As folhas gosto muito. Gosto de as ver rodopiar e da... De... Eu gosto de ver coisas a cair na, das árvores. Mas se forem muito pesadas, não. Quanto mais pesadas forem, às vezes assustam-me, mas mas gosto de ver coisas a, a caírem. Okay. Eucalipto, o que é que sente? Folha, árvore, etc. Uh, o eucalipto, Sora, se, se eu, se eu, se eu como penso no eucalipto não consigo dissociar do, do, tudo o que está a acontecer, percebe agora? É, se eu, isolar, é, eu ia colocar isso, mas deixei você mesmo falar, esquece pois. isso. Não há pois incêndio. Isso. Ponhamos. Vamos, por um momento, deixar os incêndios de lado. Agora pense, eucalipto. Sim, a árvore em si eu gosto da forma da folha, gosto daquela forma longilínea, gosto de. eles são altos, são, são os guios, gosto daquela forma. Ok. E o caule do eucalipto, o tronco, aquele, com um ramo assim saindo. Não agrada-me, não, Robin, não, não, não é uma coisa que, que eu gosto de ver, não não me, não me desagrada. Não. Ok, e a bolota, aquela espécie de bolota de eucalipto? Aquela aquela bolotinha? Uh... É. Sim, não, também é gosto. Não, é que tem um cheiro forte, não é? Sim sim, sim, sim, sim, aliás, eu apanhava muito isso até com os miúdos, não. brincávamos muito com isso. Tem dores de cabeça às vezes. As dores de cabeça não, não, não tenho muitas, às vezes tenho a tensão, tenho tido tensão na cabeça, como se ficasse, uh, uh, como é que disse? Uh, sim, pode falar, pode falar, já vou dizer. Tem que de tensão na cabeça atrás, como se fosse, como se fosse explodir, isso ultimamente tem-me acontecido, mas também pode sim. ser porque o ter esta dor está a não deixar fazer muitas coisas que são vitais para mim. Ok. E tem às vezes a sensação que tivesse.. que a pessoa tem quando tem um capacete, como de moto ou de coisa. Ah, sim, sim, aqui, da, sim, sim. Na cabeça. É esse, é esse tipo de tensão, como se fosse explodir, como se fosse. Pronto. Como é. se fosse e depois explodir. coloca a mão em cima da cabeça, bem em cima, pega a mão direita, coloca em cima da cabeça e vê se tem alguma área sensível lá em cima, ao toque. Bem em cima mesmo. Tem uma área que eu às vezes tenho que tocar, eu nem preciso ir lá porque eu sei onde é. Eu às vezes tenho que tocar porque dói-me. É como se, se fosse pressione... uma laia da cabeça, lá de bem no meio, em cima. Sim, sim, sim, sim. E quando pressiona e nós... às vezes, às nós, vezes alivia parece... Perdão? Às vezes quando tenho necessidade de vir tocar, para... alivia-me de alguma forma. Provoca dor, é. mas ao tempo alivia. É como se estivesse mais mole um pouco... E às vezes sim. como se estivesse descompensada e o, sabe, o crânio tem aqui como se fossem duas ossadas juntas. Imagina como uma caixa que está encaixando. O lado esquerdo sim, sim. com o lado direito. Naquela parte em cima, aí é como se houvesse uma descompensação e um desnível do lado esquerdo, que está mais alto, para o lado direito, como se estivesse mais, um pouquinho mais bem lá no centro mesmo um pouquinho mais uh, inclinado ou uh, abalado sim sim sim sim sim sente isso. está tocando agora sente estou estou estou sinto aqui depois isso e acontece baixo. Em... fala fala isso acontece embaixo depois também no, no quadril é o que está acontecendo neste momento no quadril e no no queixo ao mastigar às vezes sente uma diferença Aliás, eu essa diferença já sinto há muitos anos, como se o esquerdo e o direito não tivessem, houvesse uma descompensação. É, estamos falando dos dentes agora, dos maxilares. No maxilar, no corpo todo, mas no maxilar okay, também okay, sim. Ok, pronto, e no corpo estávamos falando há pouco, então vamos lá aos maxilares agora. Às vezes é como se a comida fugisse do lugar ou como se os maxilares não se encaixassem direito. Sim. Eu tenho uns um... Descompensados. Sim, há um problema mesmo, a dentista quando eu era adolescente disse-me que, porque às vezes incomoda-me, mas não há nada de dor, nem… mas a dentista disse que só com cirurgia que poderia fazer correção, mas nunca quis sequer uma coisa dessas porque não, não incomoda a esse ponto, não é? Não, não diferença. tem problema, eu vou dar um rugito aqui, vamos ter rugido e vai fazer correção. <risos> Ouviu? Sim, sim, ouvi, Robin, sim. Precisamos de cirurgia, isso. fazemos um rugido aqui, uau, olha, é uau. assim, ah, então às vezes é como se tivéssemos, portanto, os maxilares desalinhados. Sim, sim, sim, Robin, sim, sim, ah, e, aliás eu tenho que ter cuidado às vezes quando quero abrir muito o maxilar porque senão posso, sinto mesmo que eu vou deslocar. É, então, o maxilar de cima, está mais para a esquerda a sua esquerda mesmo, da boca e um, o maxilar de baixo está um pouquinho desalinhado desse para a direita Sim, sí, sim sí. Pronto. Sí, sí. Então vamos colocar isso tudo no lugar? vamos, Robin, vamos Depois dá um clique na, na nuca, às vezes assim, um, um estalido, como se fosse. Não é só um som clique, é mais para clac do que para clique. É mais clac. Sim, sim, sim dá isso. Eu, o corpo quase todo tem esse, faz muito... É, e aí você tem que ficar mexendo. Ah, ah, naturalmente, você vai para a junção dos dois maxilares, perto do, da orelha, perto do então orelha, você vai ali, perto do ouvido, perto da junção, e às vezes começa a fazendo massagem uh, com as pontas dos dedos e aí passa. Sim, sim, faço isso muitas vezes, sim, sim. Não aprendeu sim. de ninguém, é intuitivo. Não, não, é intuitivo, sim, alivia-me. Principalmente quando é. ando com mais tensão, mais tenso, mais sim, alivia-me muito. É. E dentro da medicina chinesa também seria o caso, mas só que para outras situações, mas isso aplica-se para esta também que estamos falando aqui. E uma outra coisa que acontece é, é como se, quando está escovando os dentes, de repente a escova deslizasse de cima para baixo e da esquerda para a direita. Quando vai, é, sem ter querido fazer isso, quando vai escovar os dentes de cima do lado esquerdo da frente portanto, sejam os incisivos, máximo o canino, mas uh, aí desliza e vem para baixo e às vezes até bate no lábio ou uh, nos dentes, da de, uh, incisivos do lado direito de baixo. A escova desliza. Pois, agora que está a falar nisso, isso já me aconteceu, mas eu achei que, sei lá que fosse, sim, mas já me aconteceu. Várias vezes, uh, mas nunca Você, pronto... Pensou nunca que era assistia. só um mau jeito ou uma distração. Exatamente. Sim, sim. Que fosse só um mau jeito da, da, da minha mão ou de pronto. Nunca. E é que está. É que então, nem o dentista poderia saber disso. Quer dizer, a não ser que você contasse e não saberia porquê. Porque tem muitos fatores envolvidos. Os dentes não são só dentes. O cérebro não é só o cérebro. O intestino não é só o intestino, está tudo interligado. E se nós percebermos que cada um de nós é como se fosse o intestino da Terra, o cérebro da Terra, são células da Terra, do planeta, deixaríamos de querer manusear o planeta. Bastava cuidar de nós e o planeta estava cuidado. O planeta sofre, não somente por causa dos químicos, ele é a nossa mãe e chora por nós. Chora com a dor que lhe damos dos maus-tratos que, que damos ao planeta e chora com a dor que lhe damos pelos maus-tratos que damos a nós entre uns com os outros, humanos, ou nós próprios como seres humanos. Afinal, é como se células se dentro de um corpo humano os maus-tratos entre as células, se houvesse uma guerra entre as células, ia, às vezes. ia afetar o corpo inteiro. E nós somos as células que podem manter o equilíbrio e a harmonia do planeta ou destruí-lo, incomodá-lo ao ponto de destruí-lo. Essa destruição nunca será permanente porque algo mais virá. Mais para a frente, se isso ocorrer. Nós estamos aqui para que isso não aconteça. Estamos acompanhando, faz sentido. Faz. Faz. Manela, agora passa, pode-se continuar, é muito particular isto, seu, muito seu. Pode-se continuar, Manela. Pode, pode, claro que sim, Robin. Eu é que te agradeço. Ok. Agora toca com a mão na testa. Mão direita, portanto, os dedos da mão direita deve ser normalmente o indicador, o médio e o anelar da mão direita e passa bem no meio da testa. E vai ver como se fosse um desnível, também como se duas placas se encontrassem e estivessem um pouquinho desalinhadas no encaixe. Esse encaixe vertical de um lado para o outro da testa. Sei lá. Sim, encontrei. Vamos colocar isso também no lugar? Sim, Robin, sim, vamos, claro. Maravilha. E é isso que às vezes deve dar, não é só isso, tá? Mas também deve dar dores de cabeça, assim, tipo agulhadas. Sim, sim. Hum, é como se fosse explodir às vezes. Pois. Então continuamos, sim. Ah... Uh... É que é uma interação muito interessante sua. É que teve vida passada de eucalipto e ao mesmo tempo também por causa de um eucalipto teve alguns desses problemas tendo vida passada de humano. E outra ainda uma vida passada de você gosta muito de lagartos, camaleões e assim, aqueles lagartos não fazem mal a ninguém, Fábio. Sim, gosto, gosto. É. E numa dessas, de lagarto, você teve aquilo que seria correspondente, coluna dorsal humana, machucada. E foi mais ou menos na área dorsal. Assim, entre, olha, pega da cintura, coloca uma mão, pode ser a esquerda, os tantos dedos acima, e mais com os quatro dedos da mão, porque o quinto está, o polegar está para o outro lado, Aí vai mais dois ou três dedos para cima e vai achar lá uma área que incomoda você na coluna. Uma vértebra ou mais. Talvez até três. Sente dores de coluna às vezes. Uh, Alô? Sim, sim, sinto mais no, embaixo no, no, no sacro. mais né? sim, sim, no sacro é outra coisa, já vamos chegar lá. Mas aqui sente assim como se estivesse um pouquinho, às vezes sento como se o corpo estivesse torto. Sim, sim, sim, sim, sim, sim Com sim, a coluna muito. como que inclinada para a direita, como se fosse uma curva, como se, uh, como se a coisa do comboio desse uma assim, uma curva. Sim, sim, sim, sim, constantemente Mas, tenho que esticar é, para, para o sítio. Para esticar, sim. para endireitar e levantar o ombro direito para alinhar. sim, com o sim, sim, sim. sim. Então, o que, é que acontece ali? É que você teve na vida essa de lagarto algo que bateu naquela área. Isso afetou. Isso afetou também o mexer dos ombros. Então, tem área. Um, ângulo de, uh, um ângulo de abertura dos braços que em dado momento incomoda você ao mexer para frente e para trás. Os braços uh, abertos a um certo ângulo, quando você vai virando para trás as pontes, os dedos da mão, que incomoda você. Pois, isso, isso não tem assim. Porque você isso faz não... ginástica, você é professora, Sim. mas quando pequena incomodava? Isso não, não, não tenho não, não, assim, não, não, sei agora não, agora não me lembro, okay. possivelmente. Okay. Nunca, eu gostei vou, me área... puxasse, nunca gostei que não. me puxassem os braços para trás, nunca gostei, uh, às vezes há aquele exercício em que puxam e forçam, e isso eu nunca gostei que, que, que me claro, fizessem. É isso, é como se uh, abrisse o peito para a frente Exatamente e jogasse os braços para trás. Sim, sim, isso eu nunca gostei que ninguém fizesse, isso tem que ser eu a fazer, eu é que sei até onde é que posso e até onde é que é o limite. Pronto, Nunca é gostei isso. que ninguém fizesse isso. É isso do que estamos falando. Isso foi devido à sua vida de camaleão. Aquilo afetou esse movimento e o outro, tanto que você ao rastejar, às vezes a criança rasteja ou para exercício se rasteja no chão, você tem um jeito de rastejar assim um pouco desencontrado, como se fosse, e levanta. Quando uma pessoa rasteja, normalmente rasteja quase que toda jogada no chão, não é? Mas você, se tiver que rastejar, faz com um ombro levado, outro vai abaixo, depois faz o contrário. E gosto muito de fazer, gosto muito de, de contar com o é chão nessa, é rastejar assim. É a vida passada de camaleão. Então, este verão é um este, é, verão, é. num, este verão aí num. Este verão aí não eucalipto. Fui a um sítio com os meus sobrinhos e qual não é o meu espanto quando de repente está um camaleão em cima de uma. precisamente um eucalipto de uma senhora. Portanto, as probabilidades Pronto. de encontrar um camaleão assim aqui são, são nulas, quase. Mas foi, foi engraçado. Pronto, está aí. Olha a dia Que incrível, lá depois, isso também afetou você naquilo que corresponde às pernas nossas, que são as patas traseiras do camaleão, afetou na perna direita na, naquilo que corresponde à coxa nossa. Então, e a articulação daquilo que corresponderia, com, no nosso caso, do humano ao joelho direito. Então, essa área toda deve dar problemas. A articulação da coxa o encaixe na bacia e depois a própria coxa em si o osso os músculos e mais a articulação do joelho chegando até a a chegando até a barriga da perna panturrilha em espanhol oh Matilde se não compreendes alguma palavra me dizes ok eu traduzo sim sí, sim sí, como no algumas trato de eh, la okay. busco en el diccionario gracias ah, mas acá tenho um Google mental Ah, mental. <risos> Não, para não interromper, <risos> graças. Muito <Luísa, risos> bem. Acompanhou uh, Manela sim, sim, sim, faz sim. Muito sim, sim. para você. Sim, faz, faz muito. Eu tenho tido muitas dores uh, e seco neste sim. momento. Fico cheia de dores. E na parte uh, a parte que corresponde interna da coxa, de, do joelho até um palmo, mais ou menos, para dentro, para cima, a parte da pele deve ser muito sensível. Sim, sim, sim. Isso foi o aleijado cão, quando machucado, ainda tentou arrastar, e aí essa pele, é, é, se você toca em qualquer coisa, Uh, é como se deixasse logo um, um, uma marca ou avermelhada, como no sol, etc., ou de raspão, quando a gente raspa numa coisa. Sim, e agora o, o, por vezes até tem, tem, tem, tem fica até tem inchado mesmo, tem... Pronto, temos que colocar o camaleão para praticar apertar. Temos, temos, temos, temos, temos. Temos, porque já me falaram em prótese e em coisas que muito assustadoras Nada e eu... disso. Nada disso, nada. Nem... Diz que você nem, nem, nem prótese nem tese. Não, não, nada, não... Nem, <risos> nem, nem prótese, <risos> <risos> nem prótese, nem, nem contratese. <risos> ah. prótese, mas ele está certo dentro da ótica deles, sim, que é o que é sim. É que, é, eu estou falando de profissionais sérios uh, dotados de conhecimentos e prática da sua profissão e que estão procurando dar o melhor ao paciente não estou falando daqueles vendedores de farmácia ou de tratamento ou de operações isso é outra história aquele que é um profissional bom é o que sabe fazer e faria mas só que não tem os elementos à disposição de grande um, do grande cenário e das causas mais importante ainda das causas, voltando atrás e a gente sabe das causas pode, assim, num instante, ter que colocar as coisas no lugar então voltemos isso faz com que às vezes a sua perna direita portanto a partir da rótula para baixo, do joelho para baixo às vezes faça um movimento involuntário sozinha é capaz... Como se fosse um esticão sim. e às vezes como se fosse na lateral. Sabe quando a gente leva uma pancada e a perna mexe? Sim, sim, sim, sim acontece. Sim, Vê sim, vezes, para fora. Vezes, é involuntário às vezes. Sim, sim, sim. E às vezes fica com, como se não estivesse bem irrigada no que toca a corrente sanguínea. Ou seja, quando a gente fica muito tempo sentado no lugar, às vezes fica com aquela espécie de sensação de uma câimbra ou de falta de uma contração muscular ou qualquer coisa. Essas coisas devem dar na sua perna sim. direita. Sobretudo, sim. pode andar na coxa, mas muito mais na perna. Sim, sim, sim. Tem, ultimamente tem, tem sido muito frequente. Você vai, além do exercício do perdão, você vai fazer uma coisa muito simples. É, duas. Uma é tocar com uma agulha, uh, não afundar a agulha, não é é tocar só com a ponta de uma agulha dessas de cabeça que tem, daquela cabecinha pequena, como se fosse uma agulha normal de... Uh, não é aquela agulha de segurança de fechar, mas uma agulhazinha essa... Um Alfinete de cabeça. Alfinete, <risos> sem cabeça. Quer dizer, de cabeça, mas sem segurança. Portanto, que se usa aí para quando você está marcando a roupa para remendar ou qualquer coisa assim, e toca ali, dá assim um toquezinho, sem, sem uh, ferir, sem espetar, só toque, só toque. Não estamos fazendo acupuntura, nada disso, é outra coisa. E então, isso é uma... Quer que um toque onde, Robin, em que sitio é que vou? Uh, Do lado direito da coxa, um pouco acima do, uh, uh, do joelho, uh, na lateral. Uh, vê Sim. lá, você vai achar um ponto eu sei, sensível. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Okay. E a outra coisa que vai fazer é pegar uma pilha, pilha elétrica, dessas AA, AAA, pode ser das fininhas, ou daquelas AA, que são as finas maiorzinhas, qualquer das duas, novinha, novinha, novinha em folha, toca com a ponta da língua nela, vai sentir um pequeno choque elétrico, mas depois leva para lá para baixo e toca. Nesse mesmo ponto com a cabeça da pilha, tocando lá. Compreendeu ou não? Sim, primeiro com a agulha, depois a pilha com a, com, com a língua e depois vou ao sítio onde toquei com a agulha, sim. É, e depois toca, continua tocando, mas desta vez coloca o dedo, uh, o dedo indicador na traseira da pilha. Sabe onde se encaixa a outra pilha? Mas o que você sim. vai colocar é a polpa do dedo lá. Fica assim um pouquinho, até ter vontade de trocar, não tem que correr, nem tem que ficar lá horas, um, um, um minuto, uns minutos, segundos, o que sentir vontade, tá? E depois troca o dedo e coloca o dedo médio no lugar do indicador na traseira da de pilha. Depois vai fazer outra coisa, vai ter outra pilha à disposição e... Um, volta a tocar na ponta da língua, a primeira, e coloca lá, nesse mesmo lugar, e desta vez coloca a outra pilha na ponta da língua. Só tocando a ponta da língua. Compreendeu, não? Mais ou menos na ponta da língua. Uh, uh, uh, uh, aquela cabecinha da pilha, da outra pilha. As duas pilhas têm que ser iguais, tá? De preferência do mesmo pacote que comprou por causa da. Um, Uh, uh, da data em que foi feito e aquilo pode estar descarregado ou carregado de uma certa forma. De preferência, me crie novas, pega as uh, duas no mesmo pacote. E depois, por último, uh, faz a mesma coisa tocando com uma pilha aqui embaixo na bacia, mas abaixo, não completamente lá embaixo no sacro, mas no meio da distância entre a cintura e o sacro, mais ou menos. Ali deve haver um ponto sensível no meio e outro à direita. E, e outro ainda mais à direita. É mais sobre a navega. Sim. Sente isso, não é? Um ponto sensível sim, sim. bem na coluna, outro cerca de dois dedos para a direita um pouquinho, e o outro ainda mais outros três ou quatro dedos quase na curva, é? quase ali na, na, no encaixe. Então, aí vai tocando, deixando uma pilha na ponta da língua e a outra mexendo nesses lugares. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho lá, etc. E depois vai fazer a mesma coisa, tendo uma lá de volta na perna, na coxa, em cima da rótula onde estava, e a outra mexendo-se de novo naqueles lugares que já falamos. Ok? Sim. Além das técnicas todas que temos, visuais, que seria suficiente praticamente, mas pode otimizar com estas coisas uh, uh, localizadas que eu estou passando, localizadas no corpo e localizadas naquela vida passada. Ok? Sim, Robin, sim. Depois, perdoa o ramo de eucalipto que caiu, em cima da cabeça, ao tronco, Eu estava perto do tronco, mais ou menos caiu, isso já como humana, primeiro temos ali uma situação em que você foi eucalipto, tudo bem, mas tem um ramo que caiu, como cai? Um. E esse ramo que caiu de eucalipto, é como se estivesse olhando para o eucalipto agora e era do lado direito, você está olhando para o eucalipto, de frente para o eucalipto E do lado direito para o eucalipto Do seu lado direito E então isso traz no seu ombro Muitas vezes a sensação como se fosse Deslocar E sair do lugar Já sentiu? Sim, sim, sim, sim Alguma vez já se deslocou? Não, não mas a sensação de peso Às vezes no ombro é grande Do direito Isso foi a dor que o eucalipto sentiu Quando esse ramo se deslocou Hum. Que giro. Então o que é que vai fazer? Neste caso, além de tudo mais, você vai cheirar um pouquinho as bolotinhas aquelas de eucalipto. Pode ser até em casa, mas também volta a fazer na natureza mesmo, quer dizer, em loco, para ter um eucalipto e ver tudo isso regularizado, tudo isso harmonizado, tudo isso modificado. E uma coisa que também aparece é um raio caindo. Então quando tem tempestades... Tem uma mistura ali de sentimentos. Ora, um fascínio com os raios e uma sensação também de certo receio dos raios caírem. Sim, sim, sim. sim. Vai Aliás, de uma ponta à outra. Sim, quando era miúdo tinha muito medo, era mesmo pânico. Depois aprendia a gostar de ver o efeito dos raios do, do, que faz no céu o desenho, mas sempre com muito com um com misto de com um respeito muito grande de que possa cair em, em mim, precisamente. É porque o raio caiu e cortou esse ramo de eucalipto. Um é uma parte, uma, no vida em que o ramo cai, mas o outro foi o um raio mesmo, como se tivesse fulminado, compreende ou não? Sim. E então, uh, uh, uma coisa que você nunca gosta de ver é alguém usar um machado para cortar a... Uh, Uh, troncos, árvores, essas coisas? Não, não, não não gosto. Sobretudo quando o machado é na longitudinal. Uh, na horizontal, quando corta assim, em rodelas, já não gosta. Mas se for todo na extensão longitudinal, ao longo do corpo, do tronco que está sendo cortado, incomoda mais ainda. Sim, sim, não gosto, não, não gosto. Não. Porque foi assim que se cortou aquilo ali. Não foi o machado, mas isso. Mas também, quando a planta vem, outras plantas serem cortadas por machado a si próprio, se fere muito. A gente tem que se comunicar com as plantas antes de cortá-las e tocá-las. Deveríamos compreender que a vida nelas e uh, a nossa própria uh, a capacidade de emoção, de sentimentos e de percepções extrasensoriais sensoriais aumentariam no momento que conseguíssemos estabelecer esse elo de ligação que falta. Nosso. É como se nós tivéssemos cortado as relações com a própria mãe, nesse caso a mãe dela. Sim, aliás, os meus, ela... os meus pais agora haviam, cortaram aqui duas árvores em casa e eu quando cheguei aqui não as vi, foi uma foi uma sensação de tristeza muito grande, muito grande mesmo. Claro, claro. É melancolia, uma depressão, etc. Sim, sim, sim. Eu, mas que eu, uma vez por... Contei como de um cortar umas árvores lá na, na montanha, onde eu morava, na Costa Rica. As árvores pediram ajuda, comunicaram-se. Lembra-se? Contei a história. Sim, Maravilha sim, sim. sim. Bem, então, voltemos aqui. Nós temos isto, vamos procurar endireitar isto, ou então otimizar o máximo possível para a próxima etapa. Então, por outro lado, você também tem uma cãibra entre o dedo grande do pé direito e o seguinte, ali na junção dos dois, mais ou menos, mais para trás. Não estou falando na, na naquela pelezinha, mas mais para trás. Sim, sim, mais para trás, sim. Então, você vai fazer, dar um banho de água com sal, uh, é... grosso, Deus... e depois fazer uma massagem e depois, especificamente, Nessa área vai tocar em cima do pé e debaixo do pé, como se estivesse atravessando uh, e estabelecesse um elo de uma corrente entre os dois dedos seus, da mão, atravessando o pé, de cima para baixo, na vertical. Compreendeu, não é? Sim, sim, sim. Pronto. Isso vai estimular aí uma coisa que vai ajudar também com aquela coisa de equilibrar. Ainda temos mais coisas para cuidar, mas aqui atrás, então, faz uma massagem também, na bacia, e vai, você vai começar vendo coisas que começarem a se alinhar aí. Está bem, Robin, está bem. Olha, não, não sei como lhe agradecer. Eu nem, ah, nem espero. o mais agradecimento que... é ficar bem e cuidar, continuar cuidando dos outros, como se tanto, tanto faz. Sempre. fala nem que fosse a última coisa que eu fizesse nesta vida ou nas próximas Robin mas eu não deixo não deixava que ninguém tocasse na o que me disseram aqui há uns anos foi foi foi muito assustador e eu disse não pois que conheço o Robin e só o Robin saberá o que o que eu tenho para fazer e o que fazer é, olha Robin agora estou a abrir. quando terminar tudo isso de fazer esses exercícios, arranja uma foto de Buda sentado ao longo da árvore, sabe, aquela posição, e senta em qualquer posição que você queira, como a do Buda, como no yoga, mas também pode sentar simplesmente encostado ao tronco de uma árvore, puxando, encostada, com os pés apoiados no chão, puxando uh, uh, os calcanhares para perto das suas coxas, o quanto puder se incomodar, e abraçando a volta das pernas, mais ou menos de, na área dos joelhos ou para baixo um pouco, como for mais cômodo, e fica assim um pouco, meditando, e pensa em Buda. Sintoniza com a energia de Buda. Uh, é isso. E isso vai trazer para você muito conforto. Você gosta de ver Buda sentada assim, não gosto? Gosto muito. E essa era uma das posições que, que, eu, que eu naturalmente fazia muito. Gosto de fazer. Exato. E tenho conseguido fazer dessa forma como fazia e isso causa-me, causa tem-me de causar tristeza, não é? Sentir que o meu corpo não me deixa... Mas você muito... vai conseguir. Sim, fala, tá fala. Sentir que o meu corpo, fala deixava, agora vai deixar, porque eu sei que vai deixar, porque eu sei que sou capaz. Robin, assim, eu eu sei Você deve está. gostar muito da cor de laranja e uh, as roupas de passafrão tipo dos mais budistas. Sim, sim, gosto. Claro, gosto e dos... as coisas, porque já isso é ter vida passada aqui por lá. E dos sons, dos sinos e dos. Os dos sons, sons, dos cânticos. E, e, e, e aguenta bem o frio, você. Assim. E gosta muito do vento tocando. Muito, muito. Preciso mesmo. É, é porque nos Himalais e tudo aquilo é muito ventoso. E os uh, monges faziam muito meditação assim ao, ao, ao relento, não é? na natureza. Também. Olha, então estamos aqui com uma porção de coisas e para terminar por hoje, pega uma pedra de sal ou mais sal grosso e toca na gengiva, a mais na, na, na gengiva, perdão, não na, na área entre a gengiva e o céu da boca. Portanto, onde faz aquela transição pode começar na gengiva e ir subindo na arcada, mais ou menos em cima do do espaço entre Uh, é do espaço atrás do incisivo direito e o canino, entre os dois ou em cima do incisivo, entre os dois e do canino. Portanto, na área correspondente, na gengiva e uh, na, uh, no céu da boca, no palato. Ok? Está sensível ali, não está? Sim, sim, sim, está. está. E tem tido algum incômodo no, nos dentes? Talvez até sim. inchado na gengiva? É, inchado não, mas, mas tem tido algum incômodo, sim. Então faz essa massagem. Pode também fazer por fora. Quer dizer, este uh, que eu falei é dentro uh, da arcada. E o fora seria na gengiva, uh, uh, uh, colocando entre a gengiva e os lábios, ali, aquela área ir amassageando e estimulando. Isso vai trazer um conforto. Ok, então. Obrigado, Robin. Estou aqui a mexer a minha perna e é como se ela, se quisesse começar a mexer já de outra forma, Robin. Vai ficar mexendo de outra forma, pode ter certeza. Eu sei, eu sei, eu sei disso. Obrigado. Se puder, vem ao curso de Setúbal, dependendo da sua disponibilidade aí. Robin, que tá vamos ter no dia 18 e 19 de setembro. De setembro, de novembro. Novembro. <risos> de setembro. Bem, Haja, Robin, obrigado, obrigado. Estasiado a todos e obrigados pela paciência de estarem aí todos também a ouvirem. Robin, obrigado por tudo. É, todo mundo também vai obrigado. enviar energia para você. Obrigada a todos paciência. Seja bem-vinda, seja bem-vinda lembra de fazer todas essas coisas e também um pouco mais na coluna assim cerca de três uh, quatro dedos debaixo da área um, do não é do occipital já é, é olha começamos ali na área do occipital e vamos descendo descendo descendo e depois chegada aí uns três a quatro dedos debaixo do escapular aquela área você faz assim com os dedos tá estimular vai vir aí tudo tudo voltar ao lugar começar a desengonçar-se e, e, e, e, e encaixar-se às vezes pode ter a sensação de desengonçar-se alguma coisa não tem problema nenhum vai se encaixar em seguida outras vezes não vai se desengonçar só vai se encaixar obrigado, então, obrigado. chama home sweet home retorna ao lar os ossos voltar na sua casa <risos> obrigado, obrigado banho maravilha Todos. E ainda posso fazer mais uma coisa, Nos, no, sobretudo na mão dire, no, no, no braço direito, na junção um pouco acima do cotovelo, já mais para dentro, aqui para vir, encaminhando em direção ao ombro, nas laterais, experimenta ver, deve ter um ponto sensíveis aí. Sim, tem, tem, tem. Ok, aí vai fazer uma massagem também, tá? para completar, com os dedos mesmo. Como se faz ali sim, no discurso, a gente faz aquilo, tipo, tipo, tipo uh, a Com sim. Com a pulpa dos dedos. Avante. Está bem. Maravilha. Tá bem, obrigado. Acabou por me dar uma orientação isso. particular. Ah, seja bem-vinda. Estamos aí para isso. E Obrigada a todos pela paciência. Todos se beneficiaram muitíssimo também. Cada vez que a gente... tá é como se fosse estivesse tomando água pura, como se tivesse energia, cada vez que a gente vê o bem-estar do próximo, está sendo multiplicado o bem-estar nosso. E se formos nós os agentes que estamos propiciando esse bem-estar do próximo, ainda é multiplicado exponenciado muito mais, portanto. Compreendemos? Avante, gente. Obrigado, obrigado, Robin. É só o que eu posso dizer. Maravilha avante gente comentários e vamos despedir-nos aqui, fazer um pequeno exercício micro e despedimos. nos vamos lá é, Paulo Fontes é, em Odivelas é, olha, estou tô, tô muito feliz pela Manuela ainda bem que foi sorteada é, parabéns e, e ainda bem e foi muito proveitoso é, é bom ver estas coisas e olha, um, um abraço e um beijinho e eu vou-me despedir também, então, uma vez que está, estamos de saída, não é? E, até amanhã. Até amanhã. Maravilha. Mais, gente? Alô, Robin, alô, Manela, alô a todos. Olha, eu estou tão feliz pela Manela, estou mesmo muito tocada, porque eu sei que a Manela há imenso tempo que anda. Tal igual como o Robin disse, que precisava de uma orientação particular e que já, já há muito tempo que, que estava, estava à espera disto e ela acabou de dizer, isto foi uma orientação particular, isto foi um show da vida, Manela, isto eu tenho a certeza absoluta que tu vais desfrutar de tudo o que o Robin te revelou e, e que vais dar a, a volta um, o mais rápido possível, já deste. Eu estou mesmo muito, muito, muito feliz por ti, por nós e, e olha só, só quero agradecer também ao Robin por, por este momento que foi, foi muito, muito especial. É, é, é impressionante nós percebermos como uh, o intrincado que a vida é, o, o, que nós, o que nós somos, o que nós nem imaginamos ser, o, o porquê de tanta coisa, porque estamos a passar, e, e isto são revelações mesmo uh, e e maravilhosas e, e que, que têm efeitos e benefícios e, e que são benéficos para, não só para quem, para quem uh, desfrutou desta revelação, mas para todos nós. E uh, eu só quero agradecer uh, a oportunidade de assistir e de estar aqui e de poder uh, uh, compartilhar convosco estes momentos. Um beijinho muito, muito, muito grande, Manela. Um beijinho muito grande, Robin Estateado, obrigada por tudo e, e, uh, e até sempre. Igualmente, Isabel, pode falar Manela, pode falar Manela. Isabel, obrigada, um beijo grande. Eu sei que vamos conseguir, eu vou conseguir, eu sei disso. Obrigada Isabel por tudo, obrigada, obrigada mesmo coração. Obrigado. E obrigado, Robin, uma vez mais. Seja bem-vinda. Avante. Manuela. Anabela, posso ir? Fala, fala tu, uh, Chaplin, Fala. Ok, Anabela Estasiado. É. Até antes de mais, muitos parabéns, Manuela. Estou muito feliz. Uh, Fico muito feliz pela, pela Matilde, pela Manuela e também por todos nós que estamos aqui, nesta primeira vez da magia da vida desta forma. Uh, parabéns também ao Robin e a todos os presentes e a todos, de uma forma geral. E estou muito feliz por ter sido eu a tirar o papelinho e poder... <risos> <risos> é... Não, porque é mágico... Não, não há batota, claro, é brincadeira minha. Fala, continua. Ah, ok, então estou muito feliz porque de facto ainda há pouco estava a dizer à ah, Cris que todos os papelinhos que eu tirei de, é, foi foi, foi, foi o essencial para cada um e, e indispensável para que cada um ouvisse algo muito importante. Até aqueles que uh, tínhamos falado que depois ficariam já sorteados. Então, Robin essa é mesmo a mesma magia da vida, é, é o que cada um é, ouve, é o que cada um faz sentido ouvir. Por isso, extasiado, Robin, pela oportunidade de eu estar aqui, e aí, extasiado a todos, e um grande abraço e muitos beijinhos para todos. Até breve. Até logo! <risos> é, maravilha. Pode falar, Matilde. Ah, aliás, é Manela. Obrigado, Carlos. Um beijo muito grande para ti e obrigado, obrigado por tudo, por tudo e sempre. Um, falando pergunta, de... Robin. Sim sim, sim, sim, sim. Há pouco ouvi a Manuela dizer que iria conseguir. Manuela, tu já conseguiste. Estás a ir ao encontro. Beijo grande, grande para ti e para a Cris. Beijo muito grande, Carlos. Obrigado. Por tudo. Até breve. Estamos Alô, daqui é Rita, e quero agradecer, foi um show muito bom, foi super, foi, é sempre muito bom ver gente feliz a transformar coisas e obrigada Manuela por nos permitires participar nesta tua transformação. E, e fico muito feliz por ti, mesmo muito feliz. Obrigada, Carlos, pelo sorteio, um, porque foi muito bonito. Acho que tinhas, tiveste umas mãos mágicas a tirar os papelinhos. <risos> e posso-vos dizer que sou a mulher mais feliz do mundo por ter saído o meu nome e eu poder ter tido a oportunidade de passar. Foi mesmo um momento muito bom para mim, mesmo. Fiquei sem palavras. Um, Estou mesmo muito feliz por isso. E, uh, e Matilde, também obrigada pela tua experiência e, e foi bom, foi muito bom, foi mesmo muito bom. Foi maravilhoso, Robin. Pronto, e é isso. Um beijinho grande. Nós agradecemos o seu gesto também. Avante, gente. Olá oh, Manela obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, Rita. Ah, desculpa, desculpa. Fala, fala, Cristo. Obrigada por tudo o que falou. A fazer uma das pessoas sorteadas, tenho um privilégio de estar aqui a participar na, na recolha dos nomes. E, mas a felicidade que sinto pela, pela alegria com que faz esta ajuda e a, e a alegria delas, porque foram duas meninas neste caso sorteadas. Uh, vai deixa-me assim, eu estou super contente, <risos> super feliz aqui estar. Foi um show fantástico, está a viver vez mim. Uh, Gostei muito, Robin obrigada. Grata pela iniciativa de voltar a fazer-vos Um beijinho, muito grande e até breve. Até amanhã. Maravilha. Falta mais alguém? Falar? Falto eu, Robin Falta. <risos> Quero... Quero dar assim um coração muito grande. Também estou muito emocionada com a Nela e, e quero agradecer muito ao Robin. É um privilégio muito grande ter participado desta magia da vida e, e pronto, estou assim. <risos> Obrigada. E hoje coração muito grande e parabéns em especial à Matilde e à Nela. E também quer dizer à Nela que o Lucas deixou aqui um beijinho muito grande porque ele saiu com a amiga e deixou-lhe um beijinho muito grande nela. Ótimo. Avante. Alexandra. Robin, mais al... Fala. Robin, posso só dar um beijinho grande à Navella, muito grande. Obrigada. E dar um beijinho grande também ao Lucas, ao meu filhado. Um beijo muito grande para ele. Muito. Maravilha. O que mais? Alexandra. Uh... Robin, obrigada por, por este show e parabéns à Matilde e, e à Manuela e, e muitas felicidades para ambas. Um beijinho grande e uma boa noite a todos. Obrigada, Robin. Maravilha. Mais alguém? Robin, mais alguém. É só para dar um beijinho especial também à Manuela, à Matilde e também à Rita pelo gesto que teve e foi muito bom. E até, até daqui a pouco. Ok. Boa noite, José Ribeiro. Só right. também eh, dar um, um obrigado muito, muito especial ao Robin. Eh, agradecido por estar aqui. E porque efetivamente cada vez que o Robin fala, seja para uma ou para a outra pessoa, há sempre coisas que nos tocam de alguma maneira e nos fazem entender um pouco o que é, que é realmente a vida. E dar um especial parabéns à, à Matilde e principalmente à, à Manela, que já a conheço há muito tempo e que, que sei perfeitamente de, da forma como ela muda as coisas para ajudar os outros. E acho que foi muito bom para ela hoje. Muitos parabéns. Beijinho. Maravilha, Zé Ribeiro. Ótimo. Mais alguém? Ok. É, Matilde. É, Matilde. Sim, adelante. Sim, sí? obrigada a todos os que me saludaram individualmente. E gracias a ti por toda esta. Eh, eh, Cantidade de regalos É a de la vida Tchau Tchau, gracias. De nada Regalo é prenda, está presente, presente. Ah, Mais alguém, gente? Só para agradecer também a todos, Robin E, um, e agradecer assim um, um agradecimento muito especial E obrigado a todos pela paciência E obrigado, é só o que eu tenho a dizer Maravilha Seja bem-vinda, aí vamos ter um eucalipto funcionando. E agora, já agora, com a sua vida de eucalipto, você pode convencer os eucaliptos a cooperarem, casas de fogo onde eles estiverem, dispersando e fazendo o fogo desaparecer, em vez de se deixarem arder. Ah, e recuperando assim.